Para você que está assistindo esse vídeo, esse vídeo é para você que também tem dificuldade de perder peso como eu Que já tenho 38 anos, então fica até o final que você vai acompanhar o meu antes e depois com Body Fit Caps Oi pessoal, eu me chamo Cris e vim compartilhar através desse vídeo para vocês A minha experiência com Body Fit Caps com apenas 30 dias Eu pedi apenas um bote né, para me experimentar e, gente, fiquei maravilhada, maravilhada. Foram 30 dias sem passar fome, sem, sem preocupação, porque assim, me deu super energia e deu, quebrou meu apetite assim, no meio praticamente, porque eu sou uma pessoa que tem muito apetite, que sou muito ansiosa, tenho dificuldade realmente de perder peso, ainda mais após os meus 38 anos, após ter dois filhos, então eu fiquei com dificuldade, eu creio que não sou a única, tem várias pessoas em todo o Brasil que tem essa dificuldade, então eu vim compartilhar com vocês realmente, porque eu sei que posso ajudar muita gente, pessoal, é... Confiem, eu vou da, deixar na descrição aqui aonde que eu adquiri o meu bodyfit tá? E onde você não deve adquirir Cai fora do Mercado Livre, cai fora de Facebook Porque o Bodyfit Caps original só vende através do site original, tá? Olha aí na descrição que vocês vão ver Não cai nessa de Mercado Livre, de, de, de site é, é, particular porque não vende tá bom? Vou continuar porque eu preciso perder mais 20 quilos Já pedi mais duas dois potes com 60 cápsulas, tá bom? Porque são duas cápsulas ao dia que você deve tomar, tá? Entrei na academia, tenho super estou super saudável, tá? Nem não, sem pressão alta, é super energia, ele dá muita energia, gente, e ele tira muito o apetite. Então você que precisa como eu, Vai nessa, tá? Peça o seu, adquira o seu, faz tudo certinho como eu, que você também vai conseguir eliminar o que você precisa perder, tá bom? Eu já eliminei 11 quilos e preciso perder mais 20 quilos, tá bom? Um abraço, boa sorte a todos, beijão!